Rosa Luxemburgo me inspira porque foi mulher, porque foi uma militante orgânica do Partido Comunista da Alemanha, porque é uma teórica clássica que enfrentou muitas questões do seu período histórico. A sua militância revolucionária inspira a nossa luta de hoje. Viva Rosa Luxemburgo!